E salve rapaziada, tô passando aqui no início do vídeo, como de costume, pra dizer pra vocês que se quiser participar do nosso grupo do WhatsApp, deixa aí nos comentários que a gente vai estar tá adicionando a vocês, deixa o número de vocês aí no comentário e também peço que vocês me sigam lá no Instagram, o link tá aí embaixo. E que vocês se inscrevam no canal e compartilhem com os amigos e fiquem com a gameplay. Tamo junto. E salve minha tropa, beleza? Já vou estar tá trazendo aí mais outro vídeo interessante. Gostei muito dessa partida, então resolvi trazer aí. Então já vai se inscrevendo no canal e deixando um likezão aí, hein? E fica aí com a gameplay, tamo junto. E como sempre, de costume, quando eu jogo o eu já caio aqui em Clock. E... O tchau, o um rapidão. Eu vi que caiu umas três pessoas pra cá. Se eles não trocar entre si. Dá pra me pegar três killzinha insana Opa, já tem ela aqui. Tentei dar capa, não foi. Caraca, fiquei com 20 de HP. Ó. Rajadão insano. Ó o peito. Ó o zero capa. Olha zero capa. É isso aí. Vi lá dois kitsão aqui. Pegar meu token. Nossa que bosta nem K98 essa porra não vê nada no meu toque aí sim pai nada nada nada aí deu bom uma K98 e uma Thompson com pouca bala mas esse aí tropa tem um cara só me tirando de AW Aí, tomei um. Pior que eu não tenho kit pra rilar, mano. Só ter esses dois kits. Se eu rilar, já era. Olha eu aqui pensando que a K98 tá é com a mira biométrica. Iludido não. E agora eu só tem um kit. Aí. Aí azedou o caldo. O cara vai me ruxar. vi eu... quando ele desceu. Ele desceu aquela escada ali, eu vi, mas não podia atirar. Fica 98 sem a mira biométrica, é uma bosta. <risos> Ele tá aqui comigo, ó. Tá dentro da casa. Eu tô ouvindo passo, Peito, peito. Ave Maria, não sobe capa não. Aqui é o famoso peito. Só do peito. Mas dizem que peito também mata, né, meu parceiro? Então, relaxa. Agora sim, meu pai. AWM é outro nível Agora Minha alp favorita E bom rapaziada Se tipo assim Eu não tinha feito uma skill muito top De AWM É porque eu ainda tô começando Ainda tô treinando Eu não sou muito bom de AWM não Mas eu tento né Eu tento <risos> Dou meu máximo <risos> Tô meio desanimado do jogo aí, mas vou voltar ativo se Deus quiser Vou começar a treinar todo dia, treinar direto eu Acredito que pode ser que eu melhore eu Acredito que nada na vida é impossível, né? Basta a pessoa correr atrás, então Do jeito que eu acredito que um dia eu posso crescer no YouTube Eu acredito que eu posso ficar bom no Free Fire, então tô treinando pra isso e se você está gostando aí do conteúdo já vai se inscrevendo no canal e deixando o um like hein. Já vi um cara aqui. Tá de lancinha ele. Meu Deus! Né, isso aí eu vou fazer emote. O cara morreu eliminado pra própria granada. Meu Deus do céu. Aí é o boot que sabe. Era Frozen. Era Frozen. Olha o tanto de gel: 6, 8, 9, 10, 12 gel. Que isso, não é que tava Frozen, tava só com, se eu não me engano, tava com 2 gel só. Essa roupa é meio estranha. Roupa de bailarina no personagem masculino é estranha. Eu acho que acho, curto essa é skin, é massa. <risos> vou ver se tem cara nessa casa. Ele, às vezes acontece ter um camp safado lá. Eu vou olhar. Não tem ninguém. Agora eu encontrei um cara quando eu vinha subindo aqui. Eu encontrei o cara. O cara tava atirando em mim, safado, vagabundo. Ó oh, o bug de render. 150. Vou ruxar. Quero kill, né, meu parceiro? Pode ser que dê bom. o cara se trancou no gel. Que isso? a chuva de peito. Gel, gelinho, que nem diz o baiano. Ave Maria, do primeiro capa da partida, o primeiro capa. Ave Maria. Aí sim, hein, pai? Primeiro capa da partida, Será que vai dar bom agora? O ruim é que, ultimamente, tem tanto hack nas partidas que. A partida acaba mais rápido. E pra vocês que pensam que os hacks acabou aí, são tudo iludido. Hoje mesmo eu joguei várias partidas e todas as partidas tinham hack. Agora dizer que diminuiu um pouco, diminuiu, mas continua cheio dos hacks. Tem cara usando hack e tentando disfarçar, mas consegue perceber porque nenhum, nenhum cara consegue dar sua capa. Então, com certeza, é hack. Tava jogando aí contra um cara. Aí, ficou x1 eu e ele. O cara me matou, fiquei olhando a gameplay dele. Ele não dava um tiro no pé, era só capa e, e o moleque era gemadão Então pra vocês aí que estão iludidos pensando que não tem hack Continua com muito, muito, muito hack Mas reduziu um pouco, né? Porque, querendo ou não, os hack gratuitos, né? Não tem mais, diminuiu um, um número bem considerável Mas ainda assim tem muito, muito hack Pois é, troca. E essa partida aqui foi insano. Curti bastante essa partida. Não fiz muita kill, mas. Foi legal. Fiz uma skillzinha legal. Bom, só tem eu e mais dois caras, né? Se os caras não roubarem a minha kill, eu saio com duas kills. Já vi um cara ali na frente. 150. Tentei trocar de arma rápido, mas não consegui. A arma bugou. Dá aquele famoso tiro sem... Sem ver onde o cara tá pra ver se acertava Um kick scope, mas não deu certo Aí dei mais 150 Joguei um gelzinho aqui Que também não, não, não dá pra confiar, né, velho? Porque aqui, partida solo, o segredo... O segredo de jogar partida solo é... Você sempre estar tá preparado pra... Tomar dos, dos dois lados Então... Tem que tomar bastante cuidado Como essa bala não pegou A minha contagem, essa bala de AW tinha pegado O ladrão vai roubar minha kill Aquela miséria. Ó, 150 Roubou minha kill Filha da mãe E eu ainda errei o tiro Cara, eu dei 150 no moleque O filho da mãezinho roubou minha kill Agora eu mato ele Quando ele sair do gás, eu mato ele Vou marcar ele aqui pra ele não sair do gás roubou minha kill vou vingar vou vingar fazendo você virar minha kill 150 vou tentar dar outra dia da opa O oh capa então é isso tropa já se inscreve no canal deixa seu like compartilha com vocês podem não vai se esquecer de apanhar na não tamo junto hein